Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. É isso aí, vamos lá, vem junto com o Nilson Araújo, levando informações aqui para você de toda a nossa região metropolitana de Campinas, para você do Brasil do mundo. Olha aí, atenção, hein, como eu disse, meio de semana, quarta-feira, você já vai se inscrevendo aí no nosso canal, compartilha aqui a nossa live de hoje. Isso mesmo, olha aí, o nosso número para você é, interagir é o 997-82-4426, tá bom? Tem denúncias, pode enviar para esse número. Então, como eu disse, vai se inscrevendo aí e vai compartilhando aqui a nossa live. Clique aí no gostei e ative o sininho, tá certo minha gente? Então... Vem, vem, vem, vem, vem, vem junto com Araújo nesta quarta-feira. Que bom, que maravilha! Olha, olha aí o que aconteceu na cidade de Sumaré, né? Um funcionário de uma empresa terceirizada que fazia manutenção no prédio da Câmara Municipal morreu ontem à tarde por volta das duas e meia. Ele é o Carneiro dos Santos, de 41 anos, subiu no telhado do prédio. Para realizar a manutenção do sistema de monitoramento do local Segundo um funcionário ao chamar por Eliel E não ter resposta Subiu no telhado para ver o que teria ocorrido E aí ele se deparou com a vítima caída sem vida O corpo de Eliel foi removido até o IML de Americana A Guarda Civil Municipal atendeu a essa ocorrência O presidente da... Câmara de Vereadores de Sumaré, o senhor William Souza, inclusive se solidarizou com a família e amigos da vítima e afirma que irá acompanhar todos os passos da investigação a fim de esclarecer as circunstâncias da morte deste funcionário, dessa empresa, dessa empresa terceirizada, fazia no momento essa manutenção, né? O que poderia, né, o que pode ter ocasionado? O mal súbito. Pode ter ocasionado o mal súbito. Ontem estava muito calor, a onda de infartos muito grande, né? E o rapaz, ele subiu lá, né? Não sei se estava com proteção, mas agora as causas. Por quê? Pode voltar para mim, o Laércio. Olha, ele estava fazendo a manutenção lá no telhado, correto? Estava fazendo a manutenção. E aí, um outro amigo, um outro colega de trabalho falou, nossa, cadê o Eliel? Cadê o funcionário Eliel? Ele não respondeu, subiu lá para ver o que teria ocorrido e já estava lá sem vida. O, o homem já estava sem vida. Agora não se sabe é, há quanto tempo, né, quantos minutos ou horas ele estava lá. Imagina só, a pessoa desmaiou lá, teve um mau súbito de repente e é, naquele sol que estava fazendo ontem demais. A polícia vai investigar essa causa-morte para ver se chega aí no desfecho. Tá? Ocorreu um acidente também. O um acidente aqui na nossa região foi na cidade de Limeira. Atenção, uma van que levava torcedores do Santo André para Ribeirão Preto, capotou na rodovia Anhanguera, em Limeira. Foi na tarde de ontem... Alguns ocupantes sofreram ferimentos leves. O acidente ocorreu por volta das quatro e meia da tarde no KM 135, no sentido interior. Segundo a CCR Autoban, concessionária que administra o trecho, o pneu da van estourou e o veículo capotou. Né? Olha, não houve registro de interdição da faixa ou congestionamento. O veículo é, foi retirado do local na rede social A Torcida Fúria. Andrense publicou imagens aí ó dos torcedores após o atendimento médico e uma nota relatando que não houve feridos com gravidade, né? Só que um susto, um susto nesse capotamento que levava né é, esse pessoal aí dentro desta van, um susto completamente. E cai entre nós, hein? Graças a Deus, né? Não houve feridos, graças a Deus. Então aí agora para contar a história. Olha, com o propósito de reorganização, retomada dos projetos, as ações para agregar novos sócios à PASB, Associação Pro Ambiente de Santa Bárbara do Oeste, veja só, completou ontem, 25 de janeiro, 33 anos de atividade em prol ao meio ambiente. Aliás, ontem... Nós tivemos uma entrevista no Jornal da Brasil, pelo rádio, com o apresentador Roberto Miyamoto, onde o ambientalista Paulo Baquim, que é o atual presidente, Paulo Baquim, esse de cabecinha branca ali, tá vendo, no meio, entre o A e o P, né? Aí, seu Paulo, seu Paulo tem história. A engenheira florestal e fundadora da PASM Rosana Novaes, a professora e ambientalista Dionéia Fronza, que também faz um trabalho fenomenal, maravilhoso, falaram sobre as ações da PASB nesses 33 anos e dos projetos é, que serão retomados. A PASB foi fundada em 89 por Rosana Novaes, que foi presidente por 7 anos e reconhecida, inclusive, como utilidade pública. A PASB tem um rol de prestação de serviço ao município e também na região Teve um papel decisivo nas leis que regem aqui no município barbarense, tá bom? Pode voltar para mim aqui, Laércio. Olha, é, a PASB, essa entidade é, que cuida do meio ambiente, que tem um papel fundamental, maravilhoso mesmo, faz aqui é, em nossa cidade, é um exemplo de associação, viu, gente? É um exemplo de entidade. O trabalho tão sério, respeitoso, né, a dona Rosana, Rosane e também o São Paulo Baquim, a Dionéia, faz um trabalho muito bom, faz um trabalho que deve ser reconhecido. Não só no papel, como o reconhecimento da utilidade pública, mas essa entidade, ela, ela, ela, ela, ela, é, o poder público tem que ajudar mais no fato os, os trabalhos que são feitos, os projetos dentro das escolas. Né? É importantíssimo que... Esse projeto dentro das escolas, através da PASB, é, volte né, com, toda, com toda intensidade, porque isso vai, vai fazer com que é, ganhe um corpo lá na frente, né, de busca a um novo futuro através das nossas crianças, a forma, o jeito, como que as, né, o cidadão, o ser humano deve cuidar aí do meio ambiente. Então, parabéns pelos... Seus 33 anos dessa entidade que faz aí esse trabalho é, em destaque aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Estava acompanhando ontem a entrevista e parabéns, hein? Aliás, 33 anos da PASB é ontem juntamente com o aniversário da, da, da cidade de São Paulo, né? Dia 25 de janeiro. Parabéns aí, então, a, a cidade de São Paulo e a PASB. Bom, quero agradecer aqui o seu carinho, fique aqui com a nossa programação, a programação do, do nosso canal da TV SB Notícias, daqui a pouco às 11 horas da manhã você acompanha aqui o Nilson Araújo com o programa Espaço Aberto pelo rádio no AM690, também aqui pela, pelas nossas plataformas digitais, programa Espaço Aberto, daqui a pouco pelo rádio. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus e amanhã a gente volta, conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo, tchau minha gente!